Em 2013, foi destinada uma verba anual, V, para a realização de um determinado projeto. No dia seguinte, devido a um problema de caixa, a verba anual destinada ao projeto sofreu uma diminuição de 20% em relação à verba V. Em 2015, com a melhoria da situação do caixa, está previsto, com a verba anual para ser aplicada no projeto, um valor superior em 25% ao da verba destinada em 2014. Desconsiderando a inflação desse período, pode-se afirmar que o valor previsto para 2015 Corresponde de a. Então, família, analisando aqui a questão, essa é uma questãozinha de porcentagem sobre aumentos e descontos sucessivos. É uma questãozinha clássica de porcentagem sobre aumentos e descontos sucessivos. Para resolver essa questão Existe um macete Vamos lá, quem nos acompanha já sabe Qual é o bizu para resolver essa questão Sobre aumentos e descontos sucessivos Coloca aí para o tio Marcão na tela Vamos lá, qual é o macete que nós ensinamos Para resolver questões de porcentagem Sobre aumentos e descontos sucessivos Vamos lá, para cima do inimigo. Vamos lá. Vai ter o delezinho aqui da minha fala. Mas vamos lá. Qual é o macete que nós utilizamos? O Marcão. O macete que eu aprendi com o MPP, é a técnica CVM. O que, que significa o CVM? Faz a continha, volta uma casa e multiplica. Então é exatamente isso que eu vou fazer. Ó. No primeiro momento, sofreu uma diminuição de 20%. E no segundo momento... Foi superior em 25%. Então, no primeiro momento, diminuiu 20%. E no segundo momento, aumentou 25%. Então, vamos lá. Aplicando a técnica CVM. Vamos lá. Primeiro momento, faz a continha. Então, menos 20% com mais 25%. Vai dar mais 5. Fez a continha? Volto uma casa. Só que quando eu volto uma casa, se liga, bebê, muda os valores. Ó, o 25 virou 2,5 e, e o 20 virou 2. 25, 2,5 e, e o 20 virou 2. Só que quando eu volto uma casa, não tem ideia, eu multiplico. Então, multiplicando aqui os novos valores, menos 2 vezes 2,5, isso daí vai dar menos 5. Então, mais 5 com menos 5 vai dar zero. Aí, o que, que significa esse zero aqui para a gente? Significa que nem aumentou e nem diminuiu. Continuou valendo V. Ou seja, o valor previsto é o mesmo. Continua sendo V. Se ele continua sendo o mesmo valor, significa que ele corresponde a 100%. Ele não aumentou e nem diminuiu. Então, sempre que o resultado for zero... Significa que o valor nem aumentou nem diminuiu, ou seja, ele continua na mesma, ou seja, ele vale exatamente 100%, porque 100% é a nossa referência, não aumentou e nem diminuiu, então ele vale quanto? 100%. Vê cá, você quer aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta para gabaritar a prova do TJ São Paulo e ser aprovado?